Eu sou Norberto Carol. e esse é mais um Elefante Literário com as leituras mais difíceis da nossa estante. Então, vamos lá para o que interessa, né? Vamos. Eu não fiz assim, um critério muito certo, mas para o primeiro livro que eu vou falar aqui, eu acho que eu não vou comentar ele no canal, é E então, Paulete? Um livro que eu li, acho que é um retrasado, se eu não me engano. Conta uma história. Eu nem lembro direito. Mas eu acho que a autora é francesa, se eu não me engano. E eu tive a impressão de que era um, um livro pra filme francês, sabe? Que é uma, uma coisa bem lenta, que teria uma fotografia maravilhosa, umas coisas bem reflexivas. E o um livro fica nisso. É a história... Lembrei. Lembrei. É uma história de senhores de idade que moram na mesma casa e tem uma jovem aí no meio. Ah. Parece aquele filme E Se Vivêssemos Todos Juntos. Okay. É que é a mesma vibe. Tipo amor? Uma coisa bem... Não. Não, não. É uma coisa tipo assim, que a ideia é legal, mas ficou muito arrastado. É que... uma coisa bem reflexiva sobre a vida, sobre a velhice, sobre. Que... É, e é... foi bem difícil pra terminar essa leitura, eu achei que seria massa, mas. Muito não, não funcionou muito pra mim O primeiro livro difícil da minha estante Que eu demorei meses pra terminar Foi O Iluminado, de Stephen King Apesar de eu ter gostado muito da leitura, é muito bom Você já leu? Só que a narrativa de Stephen King, pra quem não tá acostumado, é muito peculiar. Eu já usei peculiar essa semana umas três vezes. Mas é porque é muito diferente, a maneira que ele escreve é muito denso e muito detalhado ao mesmo tempo e acaba se tornando, se você não tiver acostumado, uma coisa um pouquinho arrastada também. No final das contas, depois de meses lendo o livro, eu terminei, gostei muito, dei cinco estrelas, mas fica essa ressalva, né, pro estilo do autor, que é um pouquinho diferente dos livros de horror, terror. Apesar de ser muito bom. O segundo livro que eu vou citar aqui foi um livro... Que inclusive eu acabei de mudar, peraí. Os Delírios de Consumo de Beck Quem acompanha o canal sabe que eu adoro Sofia Kinsella, mas esse livro, especificamente dela, não funcionou pra mim de forma alguma. Eu entrei em nervos com aquela personagem. Eu fiquei tipo, mano, pare de comprar, por favor. É tipo uma coisa... Tá, eu sei que é a ideia da história. A menina compra sem, né? Não, ela não Desculpa, tem limites. Ela nada. não tem limites, ela só faz comprar. Mas aquilo me deu uma, uma agonia de uma maneira. Tanto que eu tenho vontade de ler os, os outros livros, mas só em lembrar da personagem, nossa senhora. Eu demorei muito. Sério, eu demorei muito pra ler aquele livro. Eu não bateu. Só quando o não bate, não bateu o meu bate? com a personagem e eu só fiquei em sala. Eu dei pra trás com ela aí, porque não não, não não. O segundo livro que eu vou citar aqui é O Retrato de Dorian Gray, que eu li no começo do mês passado. Apesar de eu ter lido em umas duas semanas, eu achei muito arrastado, muito demorado, porque a diagramação do livro é muito condensada e tem algumas palavras muito, né, rebuscadas, já que é um clássico de muito tempo atrás. A história, apesar de ser muito boa... Trouxe esses, esses pequenos poréns, mas na questão mais do livro mesmo, de diagramação e de composição física do livro. Então se tornou uma leitura difícil, um pouquinho arrastada, mas assim como Iluminado, é um livro que eu dei 5 estrelas, que eu achei muito bom, apesar de todos esses percalços ao longo da leitura. Você também tá leu pocket, né, amigo? Eu também leio pocket, aí é, não ajuda, não. Ajuda, pocket... É, aí, é. <risos> um livro que eu vou falar aqui tem todo o contexto que eu vou contar agora. Ano passado eu fiz uma viagem, mais ou menos uns dois meses, pela Europa. Fui viajar e tal, estava super na vibe viagem, viagem, viagem. E pensei, por que não pegar esse livro de David Nichols, Nós, que está sendo lançado, que fala sobre uma viagem pela Europa de uma família, e entrar na vibe. Céu, é mesmo? Isso maravilha. é ó. Oh, maravilhoso, eles estavam pela Europa, eles iam passar inclusive por países que eu passei. Nossa, muito massa. No início da história, a mulher do casal fala, ó, oh, é o seguinte, eu quero me separar. Certo? Não quero, não quero mais casamento, não quero mais nada. E fala, não, mas mesmo assim vão viajar, vai ser algo pra família, não sei o que. Só que eles também têm... Que ideia <risos> é essa? E eles têm um filho, acho que de uns... Eu não talvez adolescente revoltado e que não se dá bem com ele, não sei o que, aquela coisa bem clichê. Só que aí, foi nessa viagem que eu percebi que eu não nasci pra levar livros. Pra viagens. Não nasci porque eu não pego um livro. Eu passei dois meses com o livro. Vi, inclusive, viajando com a mala de 5 quilos por um mês. Eu não tinha como levar um livro. Eu não tinha espaço, não tinha peso. Não tinha. Não tinha como. E aí o livro foi voltou no mesmo pontinho que eu deixei. Então foi um livro bem namorado, uma ressalva. Eu acredito que se o livro tivesse narrado pela mulher, eu teria gostado mais. Porque eu não fico a cara do personagem que narra, entendeu? Eu acho que se ele fosse narrado por ela, eu teria gostado mais do livro. Eu, eu acho, eu tenho essa impressão. Até hoje eu tenho essa impressão. O meu último livro, eu acabei de perceber que tem um padrão em todos os livros que eu tô citando aqui nessa... Nessa... Nesse vídeo. Vi em todos os livros que eu estou citando aqui nesse vídeo, porque é um livro de horror, em princípio. Só que de horror ele não tem nada. É o livro Um Passado Sombrio, de Peter Straub. Quando eu vi a sinopse desse livro, eu fiquei encantado. Eu fiz, nossa, esse ser é o melhor livro que eu vou ler em 2016. Stephen King disse que é um livro de horror aterrorizante, que eu devo colocar na prioridade das minhas leituras. Ele falou isso. Até porque, inclusive, eu não confio mais em Stephen King depois dessa. Porque eu comecei a ler o livro acreditando que ia dar certo, mas chegou na página 120 e exatamente nada tinha acontecido. O livro não sai de lugar nenhum, melhor dizer, ele sai de lugar de nenhum, Hã? Ele... Calma, ele sai de no <risos> <risos> Calma. Ele sai de lugar nenhum e volta para lugar nenhum. Ele não tem nenhum contexto, ele não tem conexão com nada. As palavras entre si não fizeram sentido na minha cabeça. Ele tem a história, a história dele Faz sentido, só que, na verdade, o que me deixou chateado e, assim, me dificultou a leitura pra mim foi a questão dele não ser aterrorizante. Nós vamos confiar em dicas de capas de livros. É, tá bem. Brincadeira, vai dar certo. Okay, Ai, não. é verdade. Não, brincadeira, não, sério. Não, ah. é, brincadeira. Mentira, é okay. tô... <risos> Então é isso aí pessoal, esse foi o nosso vídeo com as leituras mais difíceis de serem concluídas entre os livros da nossa estante. Se você já leu algum desses livros ou teve vontade de ler algum deles, Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça... Depois disso, perdeu a vontade, meu bem. <risos> se, se você tinha vontade, agora você perdeu. Mas, ah, Luíria, é uma chance. Não funcionou pra gente, pra mim, é. em casa, pra Carol. Mas Já pode funcionar Vamos pra, pra as pessoas, gente. Olha aí. Não esqueça de deixar um like aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e seguir a gente em todas as redes sociais pra saber o que tá acontecendo por aqui. Valeu! Valeu! Olha, coisa rápida. Nós, as? É. Uh, David e Nicholas. Eu Nicholas Parks. O quê? O quê? <risos> Nossa, foi, eu, eu, eu pensei em um e falei em outro.